Doutor José Raiz. José Carlos Raiz. José Carlos Raiz. Quantos anos, José? Vou fazer 84. 84 anos. 84 né? é, é. É um campeão de, de, de trabalho de luta, né? Família graças do. Graças a Deus nós. E a família do senhor Olívio Raiz. Então, você viu? Tá tudo aí. Tá tudo aí, ó. Tá os oito filhos aqui, moram tudo aqui em Cristais. E o senhor trabalhou muito, hein? Todos os trabalhadores. Ah, eu hein? acho que todo mundo trabalha muito, né? Não é só eu, não. Ô, José, eles falam que o bolão tem aquele nome porque jogava muita bola ou não? Aí ele jogava, mas não era muito, não. O Eli jogava melhor que ele. Não, ela era, é era, era da minha época, era. Ele, né? ele, ele, era, bem, sim, ele era bom de bola. Sim. E, e o João Batista tanto ah, jogava é. melhor que ele, era ah, que ele era o João. Aí não, já, aí ó, já tá junto oh. aí. Por Ô, Sr. Zé, ele tá falando assim, sabe por quê? Eu falei assim, ó, esse bolão, bolão, que ele falava que, que, que, que jogava um bolão, e ficou. Ficou, né? Ficou, ficou, ficou, ficou. ficou na história. É. E ninguém pode. Reclamar nem... Né? Não, não, ele era... O título era é dele. Bom. O título é dele mesmo, <risos> ele né? Ele era dedicado, né? Dedicado. Não, ele é tomou conta ele do Cristais Futebol hoje, Clube né? muitos ele anos. Ele não parou até muitos hoje tomar conta conta aí, né? É, ele tá. foi diretor, é. foi presidente, ele, tomou, ele levou nas costas aquilo ali antigamente. E o nome dele é o nome do pai do senhor, né? é? É. Olívio. É. Olívio. É. Olívio. é. Olívio. Olívio. Olívio Roberto Raiz. E eu coloquei os dois conversando, o seu Olívio Costa com o Olívio Raiz. Ah, com o seu Olívio. É. Uma história bonita. Agora, o senhor é o campeão daquela história que o senhor parou ali, não podia. Eu falei, não, vamos registrar. E registramos uma história bonita das viagens, das lutas, o trabalho. Isso é muito bom. É muito bom. Eu vou falar uma coisa para o senhor. O Zé Carlos tem tanta história, mas tanta história dar um livro, vai dar um filme de umas três horas mais ou menos, para ele contar um pouquinho do que ele do que ele fez. O que ele me falou que está lá no vídeo é sobre o ovo. E eu nunca esqueci isso aí. E eu vou perguntar para as pessoas mais idosas, é assim, eu nunca deixei de comer ovo, principalmente de manhã. E ele falou isso. <risos> é eu eu, eu, eu, eu, eu tomava ovo purinho. purim. Purim. Purim. E a mamãe batia a gemada, nós éramos porção de irmão, oito irmãos. Sim. E eu sempre fui muito guloso. E ela batia a gemada para nós tudo comer, né? E eu ficava lambendo o prato. Um dia ela falou: eu vou fazer você parar de comer a gemada. E foi batendo. Quando chegou nos seis ovos, ela falou: não, pode largar a mão. O, o, homem, o homem é, é, é valente mesmo. É, o Zé, oh, oh, né? me fala aqui, como que era feita a gemada? Porque hoje a gente fala de gemada, é, uma, é uma canela, ninguém fala, mas de primeiro colocava farinha, açúcar, né? Como é que era a, a gemada que era feita lá? O açúcar, eu não lembro se punha não, nem farinha né? Aí batia a clara com a gemada, com a gema, fazia a coisa e punha muito. Adoçava, adoçava, adoçava, né? Adoçava, adoçava. Na minha região lá, eu não sei, a minha mãe batia a Clara primeiro até ela ficar em neve. Em neve. Aí depois misturava a gema e colocava um pouquinho de farinha que ela falava assim, essa é a farinha que eu torrei. Farinha de é, milho. Mas era assim mesmo. Ah, o cara não comia, aquilo ali era uma força. A farinha era feita no minjolo. Na, no, no, quem tinha minjolo era os ricos. Os pobres faziam no, no, no, no pilão, no pilão. No pilão. Não, batia no pilão, fazendo pilão. Mas essa era é. a época também que fazia aquele caldo grosso, açúcar, fazia aquele melado, e depois punha farinha também, né? Comia Nossa melado com senhora, farinha, Nossa né? Nossa senhora, o E, e beber leite na cuia, pegava leite. uma cuia, cabaça, cortava, fazia a cuia, e chegava na, nas vacas cedo, punha um cunhaque dentro daquele trem, tirava o leite assim. E é gostoso demais? Nossa senhora. E como era bom. E o tanto que era forte. Eu, eu estive vereador em Franca e eu apresentei um projeto na época lá para o doutor Ari Balheiro. E Ele era prefeito e eu foi vereador. Um grande, foi um grande prefeito. É um, grande prefeito. Visto, um grande prefeito. Aí eu apresentei um, um, sobre o melado, que desde dar o, o mel é muito complicado, mas o melado ajuda muito a criança no, no complemento alimentar. E eu fui... De fazer a defesa lá na mesa, numa da, da, audiência lá com o prefeito e tal, com mais outras pessoas e tal. O doutor Ali falou pra mim, eu fazer assim, vereador, se você pedir queijo fresco, eu vou matricular na escola, vou começar a estudar de novo. Porque eu vou querer o um queijo fresco com melado, o negócio é bom demais na conta. Né? Dá vontade de estudar. Tá começando a chover. É. Nós éramos. Não, eu... Espera é. um pouquinho. É. Tá bom, então, oh, tá como que é o seu nome? Hélio Hélio, Hélio Domiciano. Domiciano. É nosso secretário. Da... Eu sou secretário é. de Agricultura e Meio Ambiente, mas meu pai foi vereador aqui na primeira. Na época da... do Nazir Nassif. Nazir Nassif, daquela quando, época lá. Quando, meu pai foi quando, é. vereador. quando fez essa caixa, ele era, da... ele era vereador. Ele era vereador. Primeiro ah. mandato. Meu Irmandade. pai já faleceu, infelizmente, mas ele é da velha guarda, correu muito cavalo, com companheirão, velho. companheirão, não, companheirão. Me, conhece, me ajudou muito. É, Fica aqui abraço. uma história bonita. O senhor estava falando, a alimentação saudável, ela dá sustância para trabalho, o trabalho com o esforço, é eu, né? É isso que eu ia falar para o senhor, nós éramos uma família muito pobre, muito simplesinha, oito irmãos e só o papai para trabalhar, nós já meio na sequência, e a gente começou a trabalhar muito cedo. Mas se eu falar para o senhor que nós passou fome é mentira. Nós nunca passou fome. Nós tínhamos dificuldade, mas nunca passou fome. É... A gente plantava, curia. É... tinha uma alimentação saudável mesmo. Abóbora comia moranga? É, então. é, até hoje, né? Até hoje, né? Até hoje. Eu vejo muitos artistas falar que passou fome. Até o próprio Lula fala que passou fome, mas não, fome só passou a gente preguiçoso. Quem foi trabalhador nunca passou fome. Nunca passou fome? Eu tinha, meu bisavô era meio pessimista. E ele estava velho, morava com a gente. E ele falava: o ano que vem, Zezé, me chamava Zezé, meu filho, o ano que vem vai ser o um, ano um, um da fome. E o cotinho. Mas nunca e ela viu chegar o ano? Ia, da fome. Não, eu ia lá na horta e aumentava o canteiro de couve, aumentava <risos> o canteiro de alface, né? O papai falava, mas já tem tanta cebolinha, tem tanta coisa, você está aumentando, olha menino de 8 anos. É. Aí eu falei, não, é porque o ano que vem vai se andar fome, nós temos que começar a plantar agora. Olha aí. E hoje eu ainda estava falando para um sobrinho meu que esteve aqui, e ele reclamando da, da situação que está, que o boi baixando muito, que está muito difícil, né? É, eu sei que tá, porque eu também estou passando por isso, né? E eu falei para ele, ó, oh, só vence trabalhando. Só trabalho vence. Outra coisa não vence. E eu falei para outra coisa, eu falei, ó, oh, se você tem um problema com você aqui, não pensa que você vai embora e o problema vai ficar, não. Porque o problema vai com você. Ele vai. E ele, e ele aumenta lá na frente, ele não, não fica aqui. Ele aumenta na frente. O senhor está falando isso? Outra, é, é o desafio, né? É, a da outra vida. coisa que eu falo que os antigos, mais antigos, tinha, mas eu tive isso, apesar de eu já estar tá meio antigo também, né? Mas eu tive isso. Comer o porco, a porco banha. caipira frito na lata. Primeiro, a minha mãe morava na roça, matava o porco e punha a carne dentro da gordura do porco para conservar. Eu você já pensou o assim? Eu lembro disso tudo. Isso é gostoso né? demais, é. ué. Muito, mas eu, eu, eu Você já pensou que o trem mais gostoso do mundo? O, a carne to, de porco o torresmo lá, de lá dentro. O torresmo? É. Isso é muito bom, mas eu nunca comi carne de jeito nenhum. Ah, você nunca, é. viu, nunca né? comi carne de jeito nenhum, de espécie nenhuma. Peixe, Nossa. nada, nada, nada. Mas essa era boa demais, é. lá fora. Aí agora que eu tive o problema do fígado, né que eu perdi 70% do fígado, né aí o médico. A hora que eu ia saindo, ele falou assim, por que, que o senhor não come carne? Eu falei, porque eu não gosto. Ele respondeu para mim assim, o senhor gosta de remédio? Eu falei, não. Eu falei, então o senhor vai comer um pedacinho de carne por remédio. E eu experimentei estranha essa carne, e não acertava com nenhuma. De repente, eu fui açougueira a vida inteira. É. é. De repente, eu lembrei do músico prazer, e falei, ah, vamos, faz as bichinhas enfogadinhas, ela fez, o senhor não acredita que eu estou comendo como remédio, agora eu já estou até, até, né? até gostando dele, mas, mas não come, carne É, não come. O senhor falou aquele, né? É o ovo, né? Um <risos> alimento saudável e que nutre, né? Abastece a gente. O, o João Batista aqui tem uma história bonita. Ele só não foi profissional, porque os pais dele não, não quis, né João? Não assinou para mim embora. Ele foi estudar no Colégio de Padre, porque os pais são muito religiosos. Puserem ele estudar no Colégio de Padre para ele não jogar bola. Não jogar. <risos> mas você treinou aonde, João? Na Francana? Francana, lá. Em Reberão, Ponte Preta, Preta, Ponte Preta Guarani, Guarani, Comercial. São Paulo, queria levar ele pra lá. Esse era um grande jogador. Aí, aí era pra gente ir, mas precisava da assinatura de pai e mãe é o eu... seminário de padre, como é que... Como que é o nome do senhor completo? É. João Batista Dupin. Tupin. Dupin. É. Esse nome é francês, né? O, o meu avô veio da o, França. É, o senhor está falando isso aí, e a gente que vai estudar vocações, a gente percebe quantas pessoas que poderiam ter, de, é, ter feito. Eu vou falar Barriga. assim carreira e ter feito uma um nome bonito deixado um nome bonito mas por causa das oportunidades e também por causa das obstruções também tem muita gente que pensa que não mas é tinha muita coisa meio que a pessoa não, não saía ficava agarrado por causa da necessidade de ajudar e né, não trabalhar não estudar e muitas pessoas que tiveram bons boas oportunidades não souberam aproveitar é, Até sim. hoje, gente é, que tem é, os pais que pode ajudar a, a educar os filhos e não dão essa força. Então, o João era meio esquerda né, João? Meio esquerda. Meia esquerda é, eu tudo o, o, o, o senhor lembra daquele, daquela dupla que era dos rosa? Ah, lembra ah, da Franca. Luizinho Rosa e Antônio, Antônio Rosa. rosa. Aqueles eram bons, né? Era era, era bom. bom. Da Francana. É, da Francana. E a gente ele conversando. Depois deles. É, eu tenho um, um, um jogador que, que falou que foi bom jogador também, até que nasceu aqui em Cristais Paulista, o Edson. É de ele anda assim com a perna meio aberta, assim meio garrincha. Ah, o estilo. é, Esse é o é, é, é goringa. É, o É o Brincurinca. Brincurinca. Brincurinca. Brincurinca. Ele era bom de bola também? Ele era, era bom também, ele jogava bem eu, era, eu sou mais novo do que o brinco um pouco, mas aí eu joguei com ele. Você jogou com ele? Que... E assim, quando saía era na carroceria de caminhão? Carroceria de caminhão. Ia todo mundo alegre lá e. e... e fazia e grava, maior festa. Gravava na areia, né, João? Tinha que Gravava na Como areia, de cima, empurrava. Né? Chegava é. nessas fazendas aí. É. É. Nossa senhora, era bom. Outro daqui. Era meio daqui também, né, o Devair, Camilo. É, Camilo, também. jogava e... bem também. O senhor jogou bola, o ou não? Eu joguei o... também. Jogou? Eu também joguei. mas eu nunca fui bom, não. Eu era bom pra correr. É. Enquanto os outros davam, porque eu andava na ladeira e corria muito trabalhando, <risos> É. eles me trouxeram aqui pra treinar aqui, era um o sargento, sargento Orlando Guerra. E ele pôs todo mundo em fila, pra dar três voltas em volta do canto. E eu fui correndo. Quando eu dei a segunda, a terceira volta, não, os outros não tinham dado a segunda ainda. Eu corria muito, mas eu não tinha domínio de bola. Mas eu marcava por distância. Você deve lembrar disso. Tinha um lá, assim, ó, e o outro aqui, ó, e, e a bola vinha lá assim, eu olhava para cá, eu olhava para cá. Aonde ele cruzava a bola eu ia. Eu chegava antes daquele lá e chegava antes de cá. A velocidade é, é, é muito importante do futebol também, né? Aí, aqui, aqui arrancada. Aqui tempo tinha três times. Primeiro, segundo e terceiro. Aqui em Cristais? É, e eu era do terceiro. E eu não tinha botina para jogar. Botina de, de, de jogador. Aí eles me emprestavam botina. Um dia era do Tomazinho Raiz, que era meu primo. Ela era apertada. Outro dia o Joãozinho Dias também, que era meu primo, era muito grande. Mas eu... Ficava lá, né? Chegava mais cedo que todo mundo, aí eles ia escalando o time, escalando o time, aí não chegava aqueles ouro-astro, aqueles figurão, né? Aí, eles, well. aí eles me escalavam, né? Eles me escalavam, quando eu tava escalado, né? Eu chegava com a chuteirinha, coisa assim, aí eles me tiravam e punhavam ele. Aí machucavam eles, punhavam eu. Ele. eu cheguei no segundo, mesmo eu, no segundo. No terceiro, no segundo e no primeiro. Fui machucando eu fui entrando. E era assim. Então o senhor que era o um verdadeiro curiga. Não, eu, eu, eu, era, eu era um capetinho. Era um... É. Mas o senhor estava falando aí de gente estudado. É. é eu tenho um respeito muito, muito grande pelas pessoas formadas. Eu tenho um respeito muito grande. Eu não sou formado, eu, eu não tive escola, mas eu tenho um respeito muito grande. Mas. Tem muita gente simples que, tem... que é muito rico de espírito. E tem muita gente formada que é muito pobre de espírito. Você falou a verdade. <risos> é, tem gente simples que tem a capacidade de entender as coisas, de perceber um, um momento. né Eu lembro aqui que eu conversei com uma pessoa e ele falou assim, você não sabia. E eu vou contar para você. Esse homem é um gênio. Falando sobre o Célio Pop. Uh, eu estudei com ele, nós tínhamos o diploma junto. O Célio e o Delmo. O Esse Delmo. Era daqui, é. Era daqui, é né? Meus companheiros. Ele falou assim: ele bate os olhos assim no problema, quando está com dificuldade numa máquina. Na hora que você percebe assim, ele já capta, faz essa peça. Desenhava lá, mandava fazer, a batata. Ele, eles foram para a Franca, montaram um torno. Lá na Brasil ali, que sobe ali, né? Montaram tá um torno lá, os dois. E eles, ele, o Célio, foi para a Itália. E lá na Itália ele andava o dia inteiro e de noite ele desenhava as máquinas de lá, e ele trouxe todas essas esteiras para Franca, foi tudo ele que trouxe. O, é, o Balancin, né? Balancin, foi ele que trouxe. A Máquinas Pop foi uma, um sucesso na época, isso, né? Isso, isso, Capacidade muito grande. O senhor, José, foi um prazer muito grande fazer esse registro com o senhor. Mas eu quero uma hora chegar aqui, que eu quero descer para nós bater um papo assim, meio é, é, contando umas coisas. O senhor falou aqui, e eu vou perguntar, o senhor conheceu avô? Avô? É, Raiz. Eu conheci o Zé Raiz. O Zé Raiz. E bisavô que o senhor fez benção? Não, né? Bisavô do Zé Raiz era Tranquilo Raiz. Avô. Tran tranquilo, tranquilo Raiz. Tranquilo Raiz. Tranquilo, raiz. E, e, e do lado da mamãe era o Antônio Basílio, meu bisavô, do lado de mãe. E do lado de pai era o do Zé Raiz, né? Sim. E, Dessa turma A, a turma. família grande, né? Família grande. O Raiz que foi lá para Ilmas, como é que é? Lá no em Goiás. Ah, o Tunico Raiz. Ele trabalhava aqui no, no Antônio Prado, aqui no armazém, de vendedor aqui. Certo. E foi para Goiás, ficou muito rico. Eu fui na fazenda deles lá. Muito rico, tem fazenda grande, ficou muito rico, muito rico. Ele era irmão do pai do senhor? Não, ele era primo. Primo? Primo, primo. Prima. Prima do meu pai. Então essa raiz espalhou para muito, muitos lados. O meu ah. irmão Toninho Raiz, quando ele foi prefeito... Sim. É, ele foi prefeito com 23 anos de idade, né? novinho. Novinho. Né? novinho. E quando ele foi prefeito, é, a família Raiz veio três irmãos. Um foi para Goiás. Eu disse que foi para Goiás, o outro ficou aqui, que é meu avô. E o Toninho descobriu o outro que ficou lá em Paraná, Paraná, Raiz. Era prefeito lá também. Encontraram, era prefeito da cidade lá de. de, de Do Paraná. De Paraná. Que coisa boa. A família é grande, né? É, espalhou e gente inteligente, né? Esforçado. Simples, né? Muito trabalhador né É muito trabalhador É, o, o senhor falou uma coisa aqui Que determina Uma, uma família É ter essa, essa, essa vontade de trabalhar Trabalhar é um desafio, né? E Aí tem gente acho, que... Eu acho que não tem lugar para vagabundo, não Não tem lugar? Não, vagabundo ele vai sempre, né? E a ah, pobreza espírita É aquilo que eu falei para o senhor Não está só lá embaixo, não Tá em todo canto tem advogado aí que tem. é pobre de espírito, tem médico, tem todo né? o mundo. Tem engenheiro, né? é. tem, tem esse figurão. Mas tem uns tem negros também que não passam em concurso nenhum, né? É, não vai pra frente. Ô senhor Zé, eu vou, eu vou apertar a mão do senhor, Essa aqui pra é, eu, eu aqui vou presente. passar aqui uma hora. E eu gostei de vê-lo. Assim, animado, forte, a mão apertando com força, é isso aí. É, é, é, é. é isso aí. É, é. Ó, Deus abençoe o senhor, uma alegria. Vou, eu vou postar lá, posso? Pode postar. É. Eu quebrei o pé agora com um o tempo. Ah, mas tá vendo, você vai jogar a bola ainda? Ah, é. É. A pergunta para o João se é. não barre essa calçada aqui. Agora mesmo, é. aí. Que é, barreu aí. Eu é aqui a calçada. Nós temos muita coisa para registrar ainda dessa uhum. Cristais Paulista. Cristais Paulistas é, tem história é, bonita. Tem história bonita. É, é, história bonita. é, do, é do antigo é, Guapuã. É, eu fiquei emocionado quando eu vi aquele armazém ali embaixo Guapuã. É, é, o armazém é, é, é, é, é, é, é, resgatando é o nome. Do Agua, é, Lá de o nome José Henrique Mendonça. José Henrique Mendonça. O nome do Maurício Mendonça. É família grande e família tradicional. Família Mendonça, família grande também. É. Minha trabalhadora hoje, ele é presidente do sindicato dos, dos produtores rurais. E fez um trabalho bonito. Parabéns pelo né, é, o armazém lá. É, oh, um abraço. Ô, Pim, valeu. Valeu, menino. Um abraço. Fica com Deus. Tá precisando de conversar mais um pouco aqui. Esse, isso é. aqui tem muita história, viu? É. A avó dele é é está com 96 anos, né? Minha mãe está com 96 anos. 96. A mãe está com 96 é. anos. Ué, eu não preciso de conversar então, Olha. guardar a história. E ela sempre viveu aqui em Cristais? A maioria do tempo. A maioria, né? A maioria do tempo. É isso aí, gente. Agora ela está na Franca, lá no ah, Jardim Guanabara. No Jardim Guanabara? É. Hoje é que dia do mês? Hoje é dia 7. 7, 7 de 7. novembro? 7 de novembro. Do 11 é de 2022. 2022. Valeu, gente. Ó, um, abraço, um, abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço. Fique com Deus, Sousa. Ribeirão Salgado. É aqui pertinho de Franca, município de, de, de Ribeirão Corrente. Ribeirão Corrente. Franca com Ribeirão Corrente. O senhor sabe por que tem o nome de Ribeirão Sargado? Por quê? Porque o, os muleiros, os cargueiros, e em Campinas, dos Caçal. E punha os, car... os cargueiros do burro e vinha tocando. E os burros, às vezes, os... Os... adiantava do... dos tropeiros, e o tropeiro distraía e as deitava dentro do rio e derretia o sal. Aí a água para baixo era salgada. Era... Aí virou Ribeirão Sargado. Ribeirão salgado. Mas ele não tem nada de salgado. era só. Era... era isso que acontecia, por isso que ele ficou Ribeirão Sargado. Ah, o senhor está falando aqui, o senhor. É, Valerini, Nelson Valerini, falou Valeria. que o pai dele buscava a, a sal em Campinas, no carro de boi. É, meu, meu bisavô, meu avô, é, dos Basílios, tudo, eles, eles traziam boiada de, de, de Goiás, passando nos rio, pegava a boiada gorda lá, demorava seis meses para chegar em Barretos para matar, boiada chegar tinha que engordar outra vez. É, passava tudo, tudo dentro, nadando. As piranhas pegava boi. É. Hoje o gado já é, vai tudo transportado, né? É, já vai da comodidade, né? É, até a música do Pedro Dentro da Estrada, né? É. Antigamente, né? Antigamente, né? <risos> né? É, essa música é. é muito forte, né? Muito bonita, né? É, ela, ela fala sobre isso. Ouço, José, você tá falando do... do da tropa, porque naquela época não tinha pontes, né, tudo era... Não, era, não, era, tudo não. era, era passava era no nadando. A minha cidade de Lagia, lá no leste de Minas, é, é conhecida porque tinha uma laje, o rio passava na laje, né, por cima da laje, ali passava os carros de boi, em cima da laje. Em cima da laje. É, porque normalmente quando ia atravessar um córrego com o carro de boi tinha que ter do outro lado da margem condição de, de uma terra firme, né? Ou se dá uma pedreira, qualquer coisa assim, já... O, o, boi, o boi tinha medo de entrar naquele negócio. É, né? mas, mas rodou, rodou muito carro de boi, rodou muito boiado. É. Às vezes a, a, tinha chovido na cabeceira, é. longe, e a enchente estava chegando. Então ainda estava abaixo aí, Quando ela chegava, levava embora boiada, carro de boi, carroça. E quantos tropeiros e e carreiro ficava esperando a água descer para passar, passar. passar também. Porque chegava, o córrego estava transbordando, né? Meu tio meu era caminhoneiro de transporte na época. Ele ficava 30 dias, às vezes, esperando estiar para acabar os encravadores. Ele tinha um filho só, devia ele, a mulher dele e o filho. Tinha, levava comida para 60 dias. Na, na era serra. uma luta, né? Era luta. Tinha e... uma serra, tinha uma serra muito grande para subir, e o pessoal ia subindo, os carros vinham para trás. E vinha, ninguém cercava, né? Ele pôs uma corrente, ele era muito inteligente, ele pôs uma corrente e cortou um, um pouco e fez tipo de uma cunha. Aí quando o caminhão ia, que o caminhão morria, ele soltava eles... Encaixava o caminhão não descia, No descer. Por causa da serra, né? A serra. Então, isso, o senhor falando isso, eu me lembro lá, que era um desafio muito grande, né? As montanhas, né? Aí você tinha que fazer a estrada margiando, né? Fazendo, dando, dando volta para subir. Contornando. contornando. E, e, e o fazendeiro, eu sei porque meu patrão era assim, eu era menino. Nós fazia estrada na serra para subir para onde eu fui o bom um mato para plantar, e era essa pedra pissarra. Né? Pissarra. E nós tínhamos que fazer ela curvada assim, né? E tinha que ser na picareta, picareta alabanca. E ele ficava assim, a gente batendo assim, ó, com a picareta na pedra assim, ó. E ele falava, vai batendo, vai batendo o burro. Babando na, na cabeça da gente, assim, ele, ele em cima do burro, o burro é. daquele foi eu, é. o burro, tá? babando, na, caía nas costas, vai batendo, vai saía com os pedacinhos assim, nós abria a serra, abri a estrada na Serra. Abri a estrada na Serra. Essa estrada aqui do. do da Goiaba, eu contei para o senhor a história dela, né? Não. Essa estrada aí, ela gastou cento. É, 111 serviços para abrir ela para carro de boi, Era o, o, a, o Manuel Carrijo montou uma usininha, de, um coisa de fazer açúcar lá embaixo, eu tinha engenho e montou, e o açúcar tinha que subir e ir embora, e não tinha jeito de subir ali, então eles gastaram, é, é, eu acho que é, cento, é 111 serviços, não, é 811 serviços. Na, na, pra abrir a estrada, de Ali fazia aquilo que se chamava mutirão, né, via todo mundo, cada um via com a ferramenta boa, uma picareta, uma cavadeira. Era isso aí, ninguém pagava ninguém, não. Eu trocava, trocava, um ia pro outro, outro ia pro outro, era uma parceria que tinha, o povo era muito, muito parceiro. Unido, né? Muito unido, muito unido. A Fazendo a estrada todos se beneficiavam, né? Eu. Dava libertação para facilidade do né? Aí, essa estrada hum. aqui, quando construiu o asfalto aqui, no tempo do Cuerce, né? O Miguel Sim. era perfeito. E eles não punham nome na estrada lá, né? Eu falei, mas não pode um entender isso, né? Aí, um dia eu conversei com o Miguel, o Miguel falou para mim, ainda não encontrou um nome para pular. Eu falei, lá tem que chamar Manuel Carrijo, contei a história de, de 811 serviço que o meu bisavô trabalhou ajudando é, o Miguel. Aí ele foi pesquisar e realmente puseram. Manuel Manuel Carrijos. Carrijo. Homenagem. Foi, foi, foi, foi um pedido meu. Que coisa boa, senhor. Um pedido senhor, meu né? e assim. Já estava sem nome. Uhum. Ninguém sabia. É. O... o senhor lembra do Augusto Monteiro, que foi prefeito Nossa aqui? senhora, senhora. Foi, foi o segundo prefeito de. de, de, de... Cristais, Cristais Paulista. É, foi o fato primeiro que foi ele. Foi um excelente prefeito. Na época dele, muito honesto, muito trabalhador. Ele veio daquela região ali de cima, da Limeira, né? Da Limeira. Limeira, Fazenda, Limeira. Limeira, fazenda Limeira. Limeira. Fazenda Limeira. Augusto Monteiro foi um prefeito aqui mais bom, mas bom mesmo. Agora, o senhor que veio em Franca, quem para mim foi o melhor prefeito de todos. Ele não era nem prefeito, ele era vice-prefeito, né? Eu de rocha, né? É. É o barieiro. Ele, ele é engenheiro, a Luzinete, a mulher dele, era muito inteligente também. Para mim foi o melhor prefeito franco. Eu vou contar para o senhor. Ele estudou no Mackenzie, lá no São Paulo. E os filhos do senhor Nelson Valerini também estudaram lá, no Mackenzie. Eu sei. E tinha um, um grupo... De pessoa, por exemplo, ele, não me engano, ele é da primeira turba de arquitetura. De arquitetura. É, é do Mackenzie. E chegou em Franca e fez muito trabalho bonito. Ah, fez, fez. Não desviava dinheiro de uma necessidade muito grande. Muito e depois de Pedregulho, aproveitou o Orestes Cuesta, que era da, minha, da região, né? É. E bussou muita coisa para a região. É, Ficou teve, da história. Nós, nós teve o privilégio aqui do Orestes que é. ajudou muito. Outro que ajudou muito foi é. o... o é, teve o Franco Montoro, mas depois o Mair Covas. O Covas ajudou nós demais. Foi bom. O, o Mair o, o Roberto Engre era... Deputado. Deputado e, da região aqui, amigo nosso, ajudou nós demais. Ô, oh, oh, oh, oh, Souzé, se, se eu envolver agora com política, eu vou perguntar uma coisa pro senhor. O, o, aquele Nacife, que é Tufi Nacife. Tufi Nacife, Emílio Nacife, família Nacife. Ele nossa. foi deputado também, não foi? O foi? Tufi. ele foi deputado também, foi, mas não foi o Nasir, não, foi o... o... O irmão dele, o Tufi. Tufi Nacife. Tufi Nacife. Tufi Nacife. Oh, Reinaldo, depois eu ligo pra você, então. Ah, ah. Essa região aqui é uma região que tem umas famílias distintas, né? E que tem uma história muito rica. E eu sempre lembro disso quando a gente vai conversando com gente lá da IFRANCA. Pouco tempo eu trouxe uma neta do senhor Antônio Prado. A Rita. A Rita. senhor é, trouxe ela aqui, né? É, fez, fez uma história ela. bonita, ela né? Ela é filha do Manuritinho? É. Tinha... Aí veio com o esposo dela, nós tiramos uma história bonita dos, dos lances, porque ali onde que ela morava, que era da, da Borgiana era o fim de Cristais Paulista, né? E era o ponto turístico da então, pessoa. É o ponto turístico. <risos> o trem a passar. borgiana vê o trem passar. Embarcou um, um tempo muito bom. Ó, oh, o abraço, nós precisamos de registrar mais, viu? Um abraço, a hora vou é vir. <risos> Tem muita coisa para nós contar hein? É isso aí, é muito bom. Obrigado, José. Zé. Eu que agradeço. Aí, ó.